Eu tava querendo fazer umas lives no Instagram, tocando umas músicas, ensaiando alguma coisa. Aí eu dei uma pesquisada em como deixar o áudio um pouco melhor do que o microfone do celular. E eu encontrei isso daqui. Chama iRig. Ele permite que eu ligue a mesa de som diretamente no celular. O que vai me dar uma qualidade maior, porque na mesa de som eu tenho retorno, eu posso usar o meu microfone condensador que eu uso para fazer gravação. E eu comprei ele pela Shopee. E só pelo preço dá pra saber que ele não é original. E eu não cheguei a testar ainda para poder testar agora em vídeo. Este é o set que eu uso. Uma mesa de som bem simples, porém com Phantom Power. Já que eu uso um microfone condensador. Ela possui aqui a saída para fone de ouvido. Então, eu uso essa saída auxiliar para fazer as gravações. Que vai ligada direto na entrada de microfone do PC. Aqui temos o famoso BM-800. Agora, vamos voltar ao tópico do vídeo, o iRig. Ele tem aqui uma entrada, que você pode ligar algum instrumento, teclado, violão ou a mesa de som, que é o que eu quero fazer. E aqui ele tem uma saída de fone de ouvido, que eu vou ligar agora o meu fone de ouvido. Esse som que vocês estão escutando agora é o, da, é o da câmera, do celular no caso, que é o que eu estou usando para gravar. Esse cabo aqui, ele está saindo da minha mesa de som. Som, ei, um, dois, teste, som. Eu não estou escutando nada da... aqui no fone de ouvido, essa saída de... de fone de ouvido eu não sei se ela só funcionaria com um violão alguma coisa assim. Mas com a mesa de som não estou escutando nada nada Eu vou ligar então meu fone de ouvido diretamente na mesa de som para eu poder escutar Agora eu estou com o um retorno E eu não sei dizer se o som está saindo daqui ou se ele está saindo aí da câmera Som, som, um, dois Som, ei, som, Will, som, Winder, som, som, ei, som, som, som, ei, som Alô, som Eu acabei de pausar o vídeo para poder ouvir o áudio e realmente ele está saindo daqui. E mano, eu achei a qualidade muito boa. Para um equipamento que é pirata, vai resolver muito o meu problema, porque o som ia sair direto do celular. Agora eu consigo jogar ele na mesa de som, dá para pôr até um efeitozinho aqui. ó Ei, ei, som! Só aqui você encontra os melhores vídeos e conteúdos. Bom, agora eu vou ligar o violão diretamente no iRig pra gente ver como é que sai o som Agora vocês estão me escutando de novo pelo microfone do celular Eu vou ligar o fone de ouvido aqui pra gente ver se agora a gente escuta alguma coisa Esse meu violão, ele não era elétrico Eu coloquei um, um captador que eu ganhei de um luthier aqui e eu fiz toda a parte elétrica, que não funciona mais, porque os potenciômetros estão zoados e eu preciso arrumar isso. Mas eu liguei ele diretamente na saída P10. Então, som elitário, só não está com controle de volume e controle de tone que eu tinha colocado. Eu vou ligar ele agora. E eu não vou conseguir escutar o que vocês estão escutando, só depois que eu pausar o vídeo e ver. Então, pelo que eu pude perceber, essa saída de fone de ouvido é como se fosse a saída do, do fone de ouvido do celular mesmo, é mais para você não congestionar a, a entrada e você conseguir colocar um fone de ouvido se você quiser escutar alguma coisa. Então, por exemplo, se você estiver em live junto com outra pessoa e você quer escutar ela, daria para você colocar um fone de ouvido nele e você escuta a pessoa e ela te escuta. No meu caso, eu acho que eu vou ligar um cabo é, nessa saída de fone de ouvido para algum canal da mesa de som. E aí na mesa de som, a saída que eu vou usar para ligar nesse aparelho vai ser a saída auxiliar. Então eu consigo só deixar a saída auxiliar do canal do microfone aberta. E aí o canal que tá, a... o fone de ouvido, que é o que eu vou escutar uma pessoa se eu tiver em ligação junto com ela, não vai dar pra aparecer. Só que no principal, que é o que eu tô escutando aqui, no meu retorno, eu vou conseguir escutar ela. Ah! Oh, meu... Agora eu vou fazer um teste que eu vou ligar aqueles microfones de, de palco Diretamente no iRig Pirata para vocês escutarem o som O som do violão não saiu tão bom assim Mas é o som desse captador, infelizmente é Por isso que eu não gosto de gravar ele muito plugado Mas num, num show assim, numa apresentação até que quebra o galho Então aqui vocês estão me escutando pelo microfone condensador ligado na mesa de som eu vou tirar ele agora. Agora vocês estão me escutando pelo microfone do celular. Eu vou tirar esse fone de ouvido, porque eu não vou ter retorno de qualquer forma. E eu vou ligar o microfone na entrada do iRig. Eu estou pensando em abrir ele só para a gente ver como é que é lá dentro. Ele tem um parafusinho aqui. Ó. Agora eu vou ligar ele aqui. E agora vocês devem estar me escutando com este microfone Pelo que eu acabei de escutar no vídeo, o áudio ficou muito baixo é, Eu testei ele na mesa de som e ele está saindo som Não sei se foi o cabo ou se foi o microfone Eu peguei aqui outro cabo e agora eu vou testar primeiro ele na mesa de som Som, som Aqui ele tá saindo som, eu vou conectar aqui para vocês poderem escutar som, som, ei, ei, teste, teste, som, um, dois, Wilson, Windsor, som, som, ei, New Orleans, they cut the rising sun, it's been the ruin of many a poor girl and me, oh God. Bom, pelo que eu percebi, é, na mesa de som ele vai funcionar muito bem. Então, pro que eu quero fazer, vai funcionar muito bem. Eu ainda vou testar fazendo alguns stories no Instagram. Se você quiser dar uma olhada lá, é... Mario.Solo, solo com dois L's. Agora, com o violão, ele ficou um som muito parecido com o som que eu tenho quando eu ligo ele na caixa. Mas o microfone ficou muito baixo. E assim, vocês viram a diferença de eu ligando ele na mesa e ligando direto no iRig. Então, eu não acho que seja... É, o cabo ou o microfone, eu acho que é... ele não deu um ganho suficiente pro o iRig. Eu sei que bastante gente já deve ter falado sobre esse iRig não original. Já deve ter feito testes com instrumentos, microfones. É... Mas pros os curiosos de plantão, igual a mim. Será que alguém já decidiu abrir o iRig é, pirata para ver o que tem dentro? E é o que faremos agora. Eu não entendi nada do que eu vi lá dentro. Mas se tá funcionando, então tudo bem. Bom, acho que não tem muito mais o que mostrar. Era isso mesmo o vídeo. Eu só queria testar esse aparato que eu comprei pela Shopee por 20 reais na Shopee. E eu gostei bastante do resultado. Agora é só eu criar coragem e começar a fazer as lives lá no Instagram. E se você quiser dar uma bisoiada, mario.solo lá no Instagram. E aqui no YouTube, acho que só jogar mario solo no YouTube você já encontra. Mas os links estão todos aí... Na descrição Se você quiser se inscrever nesse canal também Volte e meia vai ter uns vídeos como esse Em que eu testo algumas coisas que eu comprei Não necessariamente sobre música Pode ser sobre qualquer coisa, sabe? E como eu nunca sei terminar um vídeo Eu vou cantar uma música E enquanto isso vocês vão saindo Vão fechando o vídeo, beleza? There is a house In The rise and sun, and it's been the ruin of many a poker and me oh God.